Sabe aquelas pessoas que elas são muito sonhadoras? O sonho, ele é fundamental, né? A gente sonhar com as coisas, né? Com, a, com, com aquilo que a gente quer. Mas aqui, a pessoa Clematis, em desequilíbrio, é aquela pessoa que ela só sonha. É um excesso. É muito sonho e falta ação. E aí entra o desequilíbrio, né? Então, assim, aquelas pessoas que são muito sonhadoras, elas sonham com a viagem que elas querem fazer, elas sonham com a casa que elas querem ter, com o emprego dos sonhos. Mas aí, se você pergunta pra elas, o que elas estão fazendo de fato para elas alcançarem isso, elas não sabem te responder ou elas não têm nenhum plano, nenhum planejamento, elas só sonham. Então são para aquelas pessoas que pensam demais e têm pouca força de ação, porque aí os planos, os sonhos não saem do papel. Esse é o grande problema, né? Sonhar é imprescindível, é fundamental na vida, mas a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que sonhar e tem que agir também, né? Tem que colocar na ação. E o Clematis ajuda as pessoas a trazer as suas ideias é, para tirar, na verdade, as ideias é, do, do sonho. E colocar na vida. né? O Clematis é um floral que pode realmente ajudar as pessoas a desenvolver um foco maior, uma concentração maior, ajudar na produtividade. Por exemplo, as crianças que têm dificuldade nos estudos, né? ajudar as crianças a se concentrar melhor. É um floral que pode ajudar para tudo isso, mas se a pessoa tem essas características é, de ser... De, de... Sabe aquela pessoa que é mais avoada, que tá lá no mundo da lua? Por exemplo, aquela criança que está na sala de aula a aula tá de corpo presente, mas ela tá pensando em outra coisa, ela tá pensando o que, que ela vai fazer quando ela, do que, que ela vai brincar quando ela chegar em casa, ela não tá presente ouvindo o que a professora tá falando, e aí ela não consegue aprender aquilo, né? Ela não, ou ela tem dificuldade de, de memorizar, enfim, porque ela não tá ali no aqui e agora. Então, nessas circunstâncias, esse floral ajuda muito, tantas crianças que estão, ou adolescentes que precisam. É, se concentrar nos estudos, quanto no trabalho, melhorar a produtividade, para todas as pessoas, enfim, né, melhorar a concentração e foco de modo geral para as pessoas que têm essas características. E é um floral que ajuda também essa questão da força de ação, né, para as pessoas que pensam demais e agem de menos, né, para tirar essas ideias da mente, é colocar no papel e depois é agir, né, é fazer na ação, que é assim que as coisas que os nossos sonhos vão acontecer, né? Os nossos sonhos não vão acontecer do nada. A gente precisa construir, a gente precisa ter o um sonho e, e, uh, e ter o um plano de ação pra a gente concretizar eles. Então o te ajuda pra todas essas questões.